Olá, menina Olá, boa noite Boa, como é que você está? Eu estou bem Isso é bom Como você está? Bem Também é, é bom Estou pensando quem é. É, um, é, é é uma pessoa que sumiu mais tempo é o mesmo de ontem ah eu capa preta a capa preta não te reconheci com o tempo o médio vai se adaptando entendi se você perceber na conversa que vocês fazem antes que o ver incorporação ele já vai mudando um pouco e a energia a energia já fica mais compatível ele fica mais seco, mais indiferente quando é, são seres mais sérios. Ele fica mais alegre fazendo piadas quando são seres mais. que tem esse, esse, esse jeito, né? Eu ia dizer mais alegres, mas isso não é verdade. É, você pode ser um ser sério e um ser alegre ao mesmo tempo. Pois é, bom, humanidade. Vocês já perceberam que a humanidade é a habilidade de perceber o que é de direito, o que é uma expressão natural como e enquanto humano. Essa expressão é analisada com um conjunto de dados gerado por, por um conjunto de estados. Esses estados são quantificados e qualificados por meio de um grau de consciência que, por sua vez, traz ao consciente através de um princípio de priorização então em uma escala se o estado tem 10 níveis de complexidade o ser tem um grau de consciência para quatro níveis de complexidade e tem um nível de prioridade através de suas crenças que só alcança um nesses 10 de 10 o ser percebe um conscientemente isso não é um problema. Se são dez efeitos que são negativos e ruins, e o ser não é responsável por aquilo, perceber um efeito e não dar importância a isso é bom. Mas se são informações cruciais para que o ser tenha uma dinâmica e exercício da sua paz e tranquilidade, aí... Temos um problema técnico, pois o meio não está favorecendo condições cienciais para que, de maneira consciencial, o ser quantifique e qualifique suas importâncias e tenha uma porção de dados para que ele exercite sua agência. Ok. Ok. Sabendo disso, é, o ser não é responsável totalmente por suas percepções. Pois, independente do ser, ele sabe o que não quer. E uma das coisas que o ser sabe o que não quer é sofrer. Tendo a, essa tendência, dentre muitas, se baseando nessa tendência de não sofrer, o sistema deveria se caracterizar de forma compatível ao grau de consciência do ser para fornecer dados condizentes com a estrutura de prioridade e importâncias aonde o ser teria acesso ao que lhe é de direito, informações para a sua escolha. Até aqui, Ok. Até aqui, ok. E, mas Perfeito. informações para sua escolha no estado de bem... na manutenção de um estado de bem-estar que ele é de direito, certo? Estado de bem-estar também é de, é de direito. Mas uh, todas essas estruturas que fornecem dados são baseadas em direito humano. Deveriam ser, pelo menos... Okay. Certo. Então, não, o que está me vindo é que um, o, o direito ao bem-estar é, digamos assim, a base de todos os outros direitos, inclusive a base de todas as teorias de dano. Sim, São, é, a, a categorização de diretrizes é, estabelecidas ao dano é baseado no direito de bem-estar de qualquer ser, que por sua vez é quebrado. Isso, é violado, sim. E aí encaixa na, na conversa de ontem sobre o domínio. De fato. Ah, a condição do ser não é de responsabilidade total do ser. Ele é corresponsável. O sistema ele é dinâmico e estamos aqui informando quais são... As responsabilidades do sistema, aonde se o ser não enxerga o que é melhor para ele, não é culpa dele. Ele é corresponsável ao que vê. E nesse caso, essa corresponsabilidade é fracionada a uma escala de 10 pra, 1 para 10. Aonde se o ser não enxerga o que é bom, ou não enxerga o que é mau... Eu não desenvolve sua maldade para enxergar o que é mal por uma inocência, por não querer enxergar o que é mal, o sistema deveria trazer informações, condições ou experiências com a devida proteção. Exemplo, eu não preciso chutar um bloco de concreto para saber que chutar um bloco de concreto não é eficiente, caso eu seja um humano. Apenas um exemplo. E, Tava Preta, a gente está usando o termo responsabilidade como habilidade de resposta? De fato. Ok. Ok, e não como culpabilidade, entendi. Então, o a, a, a exercício da agência é empírico. É, um é uma condição é, psicosensorial de dados que são fornecidos pelo ambiente também. Então, a potência de vida, o desejo inicial, ele vem por meio de uma sistemática ideal para o ser. é a descrição do que é ideal em ressonância com a personalidade, é uma, um fruto importante, é um resultado importante para que o ecossistema forneça condições ideais para o entendimento comum. O nosso trabalho da filosofia ciencial é favorecer um mapa com mecanismos que traçam uma melhor comunicação. Entre as perspectivas, com virtudes, com ideais, com características, interpretações condizentes e consistentes com qualquer sistema multicultural. Ok? Ok. Então. Um, só tá para julgar conclusivo uma estrutura com temáticas associativas ou dissociativas ou padrões que, sobretudo, dão ao, ao interlocutor, ao agente, poder de investigação, questionamento e estruturação ou dimensionalização e profundidade. Só dá para estabelecer ramificações e cruzamentos quando se baseia em um princípio de corresponsabilidade. E se a corresponsabilidade é baseada em um mapa consistente, fixo, o conceito de espírito precisa ser bem definido. Onde definimos o espírito como o porquê. O espírito do cão é ser cão, porque ele é o cão naquele estado. O princípio do humano é ser humano, pois ele é humano naquele estado. Ou seja, é, esse, essa, essa direção oferece a possibilidade da constituição da corresponsabilidade, pois no estado humano ele tem necessidades que precisam ser supridas. Do contrário, ele terá falta e seu estado humano não será pleno. Compreende? Compreendo, sim, entra numa numa tentativa de adulterar aquele espírito das coisas. Exatamente. E assim. O espírito não é a alma, não é a potência, não. Filosoficamente é o porquê existe, para que existe, entende? E todo porquê e para que existe tem a resposta em si mesmo. Então não é porquê existe um mosquito, não. O mosquito existe para ser mosquito. As características que definem o mosquito podem ser quantificadas e qualificadas e descritas por meio de um método científico. Mas são características percebidas por outro ser. O mosquito se resume a si mesmo. Compreende? Compreendo. E uma tentativa de adulterar aquele espírito uh, leva a estados Sim. patológicos em adaptação Imposição, dissociação, problematização e etc. É uma raiz que dissocia uh, uh, o porquê das coisas. Dissocia a homogeneidade das coisas. É antiético dizer que a visão humana do mosquito é a visão correta. O mosquito defi se define em si mesmo. Ele é mosquito. Ele pode ser descrito através de características percebidas pelo humano, aonde o humano olha o mosquito como humano, não como mosquito. Entende? Sim, inclusive a simbologia utilizada pode ser diferente, porque é uma projeção humana, sobre o que é aquele mosquito. Então, as palavras, por exemplo, numa língua, para se referir àquele mosquito, podem ser diferentes do que as palavras numa outra língua. Isso não muda o... o, o Estado. O, o mosquito. mosquito. em si. Então, é de extrema importância entender que o, o mosquito, ele é corresponsável da opinião humana. Mas é uma escala ínfima mas ele não deixa de ser corresponsável. A responsabilidade do mosquito é ser mosquito. Numa escala da, das diretrizes, ramificações, destruições e análises científicas dos humanos sobre o tal mosquito, ele só é responsável em se manter mosquito. Compreende? Com Mas que... existe uma corresponsabilidade que liberta o mosquito para ser qualquer coisa. Naquele momento, ele é mosquito. Se eu digo que a responsabilidade é total, literal, do humano, eu estou extinguindo o mosquito da história. Isso que acontece com pensamentos racistas, sexistas. Todo pensamento preconceituoso. Sim. É uma tentativa de extinguir a, a subjetividade do outro e transformá-lo em um mero objeto que esconderia as é... projeções e se moldaria Sim. a elas. Isso é muito presente uh, na história humana. Por esse Sim. motivo, estamos aqui conversando para desvincular... e uh, Desvincular esse princípio aos vieses interpretativos de quem nos procura e ouve. É uma ontologia de corresponsabilidade. Até poderia mudar o nome para esse, mas ficaria é, limitado. É basicamente isso. Tá certo. E, Tava Preta, se podemos usar também o termo Estado de Espírito, como como esse direito inalienável de estar naquele momento representando aquela atuação como aquele, um, aquele Espírito? De fato, sem sombra de dúvida. O problema é que se eu colocar Estado de Espírito no título, eu vou estar unificando o estado ao espírito e não vou estar de maneira condizente estabelecendo a corresponsabilidade do ser em ser quem é e do sistema em interagir de maneira respeitosa com o ser. Ah, certo, tá certo, tá certo, porque quando há essa correspondência de estado e espírito, o ser demonstra essa correspondência em confluência adequada com através do bem-estar sim que de direito Entendi. compreende compreendo bem-estar paz plenitude alegria é tudo que se chama digamos assim as virtudes do espírito sim virtudes que caracterizam o humano humano E se formos olhar então os processos um, de vícios, as patologias, um, as ansiedades, as doenças, os estados de agonia, de sofrimento, no cerne daquele estado eu vou encontrar um processo de tentativa de desvirtuação daquele ser? De negação. Quanto espírito em experiência humana com direitos humanos? Sim, é negação. E, e negação, negação. Mas a negação é uma espécie de desvirtuação, não? Você tem direito sim, a algo, sim. ele é negado. Sim, só estou enfatizando para melhor entendimento de todos. Tá certo. Ah, tá certo, porque tem a negação, ele, o espírito até sabe que ele necessita, ele deseja algo, necessita de algo, ele clama por aquilo e ele é negado, apesar sim. daquilo ser um direito. Sim, e é justificado com argumentos sem lógica. É, tem, sim, argumentos ah, também patológicos, argumentos ah, ah, quase sadistas, às vezes. Sim. Se todos os seres lhessem um pouco de idealismo alemão, a interpretação da sociedade seria mais tranquila. Fica a dica. Está certo porque é para uma um preconceito com a filosofia alemã holandesa né, principalmente alemã aonde os efeitos e protagonismo de um pequeno período do século 20 fecham né esses campos mas existem pensadores e é, conexões feitas por pensadores desta época, né, é, onde respostas sadias são são interessantes, respostas, soluções para dinâmicas que hoje são vistas como insolucionáveis ou insolúveis devido ao estado do capital e ao estado do ser e ao estado da visão da maioria como direito ou responsabilidade, principalmente no Brasil? É verdade, é verdade. É, é. Não faz mal ninguém ler um, um Heidegger, um Engels, um, um Marx, não, não, assusta, não, não deveria assustar ninguém. É. Não. É... Respeitando que a leitura pode se tornar um pouco difícil, porque eh, foi escrito ah, em outros tempos. Mas um pouco de paciência e uma respiração serena faz com que qualquer entendimento e qualquer acesso aos campos se torne disponível. Paz a todos, bons estudos e obrigado. Gratidão, café.